Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Ares. Antes, um recadinho. Como nós estivemos juntos durante essa semana que passou, é porque eu estava acumulada com as provas da faculdade, hoje vamos trazer uma leitura mais extensa, mais profunda, um pouquinho mais demorada, tá bom? Então vamos lá, continuo seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos. Então vamos saber aqui como está o momento de Ares e qual mensagem precisa ser transmitida. Então vamos lá. sinceridade, e vamos complementar com esse outro tarô. já vou deixar mais para cá, porque eu vou tirar bastante cartinhas. Já vou deixar até aqui, para trazer mais ao longo da leitura. Ares, a carta da sinceridade, vem mostrando que é preciso ser sincero com você mesmo, por mais que aos outros pareça loucura. É como se, na sociedade entre as pessoas você estivesse seguindo o padrão acompanhando as pessoas mas depois na sua solitude você fica imaginando como teria sido se tudo fosse diferente se tivesse feito ou falado o que queria de fato são cobranças internas de um tempo que você acha que passou, mas que pode ser retomado, seguindo a sua intuição, esse lado oculto que está tão bem guardado dentro de você. É como se você não estivesse totalmente no aqui e no agora. Por mais que você... Está vivendo uma rotina resolvendo com maestria as coisas que te cabem no dia a dia? tem um olhar para o futuro, como se você estivesse esperando por momentos melhores devido a algo que esteja acontecendo agora. Talvez esteja faltando estratégia ou foco para transformar essas ideias em realidade. Poder, determinação, estrutura e proteção você tem para enfrentar o que for preciso para a sua realização. Analisando a conexão, os costumes, as regras, do que te faz feliz, do que traz conforto e satisfação para você. É como se a chave para o seu bem-estar já estivesse nos seus pés. E, claro, toda mudança de atitude envolve transformação, mudança de capítulo, deixando o que não combina mais com você para trás e partindo para o novo. Mas você não estará só. Encontrará pessoas na mesma vibração que te ajude te eleve e colabore com você. E vamos trazer também outras cartas. Usar a sinceridade para o seu benefício é ter forças para sair da defensiva, de ter que provar algo para alguém, usando mais a sua razão, mesmo que pareça um pouco frio. E também ter um descanso quando achar necessário, para se recarregar de ambientes que sejam estressantes, a fim de não se envolver nessa energia e se sentir preso naquilo. Em algo que está parado, te deixando pendurado do avesso. E você diga que está tudo bem. Quando te machuca, te faz mal. Te mantendo em uma crise. A roda vai girar vem mudanças positivas, mas são mudanças que não vão acontecer sozinhas. Virão na sequência do seu primeiro passo, das suas decisões de confiar na sua intuição, de seguir em frente com a sua verdade e liberando medos internos. Buscando uma compreensão de si mesmo. Tendo aí esse carinho com você. De analisar o que pode ser mudado e o que não depende de você para mudar. E se aventurar em suas ideias novas, em tudo que te faz bem, com energia e amor. E vamos trazer também uma mensagem com oráculo. inspiração Quando deixamos de nos preocupar e permitimos o agir da mente, a conexão e a inspiração surgem para trazer novos rumos. Os ventos da mudança chegam para trazer novas perspectivas. Inspirar em você mesmo. Tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!